Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui nessas nossas sextas-feiras. Eu sou a Lígia Costa e vou trazer mais um pouquinho hoje de olhar de gratidão. Quanta beleza né, existe num sorriso ou até mesmo quanta leveza a partir do momento em que a gente elogia alguém ou até mesmo recebe um reconhecimento. Então, o quanto, neste momento, você poderia pausar e talvez mapear quantas coisas boas que aconteceram durante essa pandemia, seja na sua vida pessoal ou até mesmo na sua vida corporativa. Como você poderia agradecer o trabalho que você tem, o salário que você recebe, os mimos que, eventualmente, você recebeu, o suporte psicológico, profissionais capacitados podendo te auxiliar em momentos de dúvidas, de vulnerabilidade que a gente enfrentou. Então, como a gente pode mapear esse monte de bênçãos e de coisas boas também que acontecem todos os dias? E como Mary Kay Ash dizia, o tipo de atitude que você tem determina a altura do seu crescimento. É realmente verdade que se você pensa que pode, você pode. Se você pensa que não pode, você não poderá. Então, meu convite aqui nessa nossa pausa é para que você traga para sua mente, não apenas que você pode, mas que também você seja capaz de agradecer aonde você está, o que você tem, tudo que você conquistou nesse momento presente. Vamos lá? E o meu convite é para que você, na primeira inspiração, você tente se conectar algo bom que aconteceu nessa sua semana, seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal. E ao se conectar com algo que te fez bem, simplesmente agradeça. Traga lá do fundo do coração aquela palavrinha, né? Que é o obrigado, obrigada ou gratidão por esta conquista que você teve. E mais uma vez, tenta trazer outra conquista, ou talvez uma pessoa que está presente na sua vida, ou alguém que facilitou algo importante essa semana. E mais uma vez, três coisas boas da sua semana. Tente se conectar. E ao inspirar e expirar, solte aquele profundo obrigado e obrigada por algo bom, por uma benção por uma pessoa, por uma coisa, pela sua conquista. E como foi? Eu não sei você, mas para mim é tão bom quando a gente consegue trazer quantas coisas boas e a gente precisa pausar realmente para olhar, porque no turbilhão do dia a dia muitas vezes a gente nem lembra de quantas bênçãos acontecem diariamente na nossa vida. Então as minhas três dicas aqui. Primeiro, tenha um caderninho. E muita gente já ouviu falar do caderninho da gratidão, onde a gente vai poder pontuar e escrever diariamente três coisas boas que aconteceram. Compartilha com todo mundo também, compartilha comigo, vou adorar saber e me conectar também com o que é importante para você. E a segunda dica é expande um pouquinho essa gratidão e tenta pensar em quem você pode elogiar. E a terceira dica, por que não você não ir lá e inserir nesse programa de reconhecimento UOL que vocês têm internamente na Mary Kay, realmente elogiar alguém é agradecer alguém por ela ter facilitado um projeto para você ou simplesmente por ser um profissional exemplar. Então, super obrigada por estar aqui. Eu realmente me sinto privilegiada em poder conduzir esses vídeos. É uma gratidão enorme poder trazer um pouco do meu conhecimento, um pouco uh, dos meus estudos aqui para vocês. Então, a minha gratidão por você estar nos acompanhando.